Olá, boa noite a todos e a todas. Nós vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV. Hoje um tema importante para a gente discutir. Vou anunciar daqui a pouco e apresentar meu convidado. Antes disso, como já é tradicional, a gente vai bater um papo rápido aqui com alguns informes enquanto as pessoas vão entrando na nossa transmissão, tá? Você que está chegando aí, curta essa, essa live, ajude a compartilhá-la em grupos específicos que debatem cultura, na sua própria timeline, ajude para que ela chegue ao maior número de pessoas possível, porque o assunto de hoje é um assunto importante, um assunto muito delicado para quem é, a, milita em torno da cultura na cidade de Campinas, tá bom? É um tema, a gente às vezes tem é, audiência fora de Campinas, então quem tiver... Chegando aí, seja bem-vindo, bem-vinda, porque é um tema que é super atual e, e, e válido para as metrópoles do país aí, de modo geral, né? Um tema super pertinente, tá? Mas antes da gente começar, vou dar alguns informes rapidamente aqui. Primeiro, eu queria dizer, como a gente sempre faz, o Centro Cultural Esperança Vermelha, a gente está respeitando os protocolos sanitários, por isso essa live é feita com cada pessoa na sua casa. E, mas a gente acredita que em breve vamos poder fazer essa live num outro formato com a gente presencialmente no CCV né? embora a gente esteja fazendo isolamento direitinho o CCV continua lá, nossa sede e a gente tem custos, contas para pagar então pedimos doações principalmente nesse momento em que a gente não consegue é, arrecadar com outras atividades né? atividades presenciais como a gente fazia na aventura gastronômica, o, com o nosso sebo, nosso brechó, nosso bazar, né? Então, tá aí o nosso Pix, que a Paulinha colocou aqui para gente. 27,430, 956, 1000 ao contrário, traço 80. É o CNPJ do CCV, você faz um Pix para a gente e através dele você pode doar qualquer valor que é super bem-vindo para que a gente possa manter o CCV funcionando, lembrando que não tem nenhuma instituição por trás do CCV, ele é mantido e, e organizado de forma voluntária, militante, por pessoas que dedicam uma parte do seu tempo, suas energias, e que contribuem financeiramente para a manutenção do nosso espaço cultural, tá bom? Então tá aí o Pix, quem puder, contribua, a gente agradece muito, tá? A roda de conversa acontece todas as terças-feiras, a partir das 19 horas e a Paulinha está colocando aí o site do CCV, é, www.ccv.org.br, é o site do Centro Cultural Esperança Vermelha, lá você encontra muitas informações sobre o funcionamento do CCV, inclusive nossa grade de cursos, os cursos continuam, não são presenciais nesse momento, eles são é, virtuais, né? mas eles continuam, então, se você tiver interesse, no segundo semestre, teremos uma, uma programação bem legal, aí que a gente está começando a prepará-la, tá bom? É, queria dizer que nós temos parceiros também, é, o pessoal do, da TV Matracas, é, que faz um programa, uma live, chamada Matracas Ancestrais, entre eles o Fausto, que é um, um querido, nosso amigo, é, a gente fica, fica a dica, para vocês visitarem a TV Matracas no YouTube, são nossos parceiros aqui, na, através da comunicação popular, aqui nesse mundo virtual que a gente está vivendo, e nesse momento é mais do que nunca, né? onde a gente não, não pode aglomerar presencialmente. É, esta live ela é transmitida também pelo Socializando Saberes, que também é um coletivo muito parceiro do Centro Cultural Esperança Vermelha, está aí o site do Socializando Saberes. Eu sei que muita gente não gosta de acompanhar pelo Facebook, ou não tem, conta no Facebook. Então, o site do Socializando Saberes está aí, ó. tv.socializandosaberes.net.br Você entra lá e você acompanha a live a partir de lá, sem necessidade de estar tá logado no, no Facebook, tá? Uma alternativa de transmissão além da transmissão tradicional que a gente faz no Facebook, na fanpage do CCV. Se você não curtiu a fanpage do CCV, entra lá, curta a nossa fanpage para receber notificações e, e, e é, os eventos que, que, que a gente divulga e todas as lutas que a gente se engaja também, ok? É, queria aproveitar para dar um informe que tem previsão de atividades no dia... 18 de agosto, aqui na cidade de Campinas. Ainda não se sabe se vai ser um ato objetivamente, porque no 7 de setembro também tem um ato, né, que é o grito dos excluídos, que acontece tradicionalmente todo dia 7 de setembro. Então, é, a operativa da, desse, dessa frente, que reúne vários sindicatos, várias frentes, e que, tá, que compõe esse comitê né, do Fora Bolsonaro, vai definir ainda... É, o que vai ser feito no dia 18, e a gente vai informando por aqui, como a gente sempre faz, ajudaremos na convocação para as atividades, tanto do dia 18, quanto do dia 7, o dia 7 é o Grito dos Excluídos, que a gente já conhece, já sabe como é, mas que esse ano, com certeza, é, vai ter o, o Fora Bolsonaro como uma das pautas aí a serem é, alavancadas. Então, é isso. A gente hoje, o nosso papo é sobre o bloqueio do Centro Cultural Casarão. O Centro Cultural Casarão é um, um espaço, um equipamento da Secretaria de Cultura que está localizado em Barão Geraldo e que é, um condomínio está tentando fechar o, o espaço e isso vai gerar restrição de acesso a um bem público, que é o Centro Cultural Casarão. Então, nós decidimos fazer essa, essa roda de conversa aqui hoje. Esse assunto é super pertinente, é uma questão super delicada que está em, em curso aí na cidade. Tem uma luta lá em Barão que a gente é solidária e a gente encampa, nós do CCV. Por isso, a nossa decisão de fazer esse debate aqui hoje. E o nosso convidado, um velho amigo, o Ale Freire, que participa é, do coletivo que, que discute o casarão lá em Barão Geraldo, e então a gente tomou a iniciativa de convidá-lo para nos atualizar sobre o que está rolando em relação ao casarão, como estão as coisas lá, e também para explicar um pouco essa situação, para quem não é da cultura e, e não pôde acompanhar até agora, para que possa tomar pé dessa discussão, ok? Mais uma vez, antes de começar, ajude compartilhando essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas, quem quiser fazer perguntas, comentários, dá um boa noite, fique à vontade, escreva aí na caixinha de comentários, e a gente está por aqui, daqui a pouco a gente bota na tela e faz a leitura, tá bom? Então é isso, Alê, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente hoje, estou muito feliz com a sua presença, e vamos lá, bater esse papo, fica à vontade para usar a palavra. Obrigado, Adriano, obrigado pelo espaço, pelo convite, é muito importante esse espaço aqui bacana do Centro Cultural Esperança Vermelha, obrigado, Paulinha, na técnica também, porque, como você disse, é uma ação que a gente considera bastante importante, o Centro Cultural, o Centro Cultural Casarão, ele está sob uma ameaça, realmente, de desfigurar completamente, né, o seu modo de ser, o seu modo de estar em Campinas, né, na cidade. E isso numa cidade que é absolutamente carente de espaços para cultura é uma enorme ameaça. Né? Então, a gente, o coletivo Casarão ele tem se mobilizado intensamente, não só o coletivo, mas várias pessoas parceiras dessa rede que sustenta o Casarão e que é solidária, que entende né, a importância desse espaço continuar aberto e para toda a população de Campinas. E a gente tem feito realmente uma luta aí para tentar reverter essa possibilidade de cerceamento mesmo do acesso a um espaço que é público da cidade. Né? É importante a gente... É, nós, como coletivo que faz uma gestão compartilhada com o poder público do Centro Casarão, do Centro Cultural Casarão, a gente tem um papel muito importante de reafirmar diuturnamente a importância do espaço público. Né? É, e, e, eu, e, e a cultura também, a importância de todo mundo que está ali é ligado à cultura, nem todo mundo do coletivo é artista são pessoas que entendem a cultura e querem se mobilizar voluntariamente ali pelo casarão, e a gente tem muito no sangue essa, essa valorização do espaço público, que tem sido, nas últimas décadas, cada vez mais encolhido, né? em detrimento do espaço privado, do aumento, de uma expansão do espaço privado. Então, o que está se travando hoje... Nessa, nessa questão do, da possibilidade de cerceamento do acesso ao Centro Cultural Casarão, por conta de um fechamento do bairro onde o Centro Cultural Casarão se encontra, ele é um, simplesmente um espelho, ele é uma continuidade, ele é um reflexo do que, dessa luta que tem acontecido, da diminuição do espaço público é, muito acentuadamente nas últimas, pelo menos nas últimas três décadas aqui no Brasil, né? Três, quatro décadas aí. É, eu acho que é importante, até porque muito provavelmente a audiência, algumas pessoas não, talvez nem conheçam o Centro Cultural Casarão, eu acho importante trazer um pouco de um histórico aqui, né? Para a gente situar as pessoas que não conhecem, dizer o que é esse espaço. É, o Centro Cultural Casarão é uma casa de cultura. casa de cultura é uma política pública que houve, se não me engano, remonta a isso à década de 80, em Campinas, coisa assim. E dessa, dessa iniciativa sobraram algumas casas de cultura, a Casa Tainã é uma delas, etc., o Centro Cultural Casarão ele veio depois, mas ele veio se integrar nessa política de casas de cultura de Campinas. O que é uma casa de cultura? Né? É, uma, é, um, é um espaço multiuso. É diferente de um teatro, diferente de, de um ginásio, enfim, voltado para esporte, por exemplo, né? que um teatro tem uma vocação muito específica né? de receber espetáculos, coisas do tipo. Assim, o Centro Cultural, ele, a casa de cultura, ele tende a ser um espaço mais mais permeável a outras manifestações, as várias manifestações da cultura. O Centro Cultural Casarão assim é, ele recebe uma vasta programação que, vai, que tem sim eventos, é, peças de teatro, shows de música, é, teatro infantil, teatro adulto, dança, eventos, mas também recebe outras manifestações culturais como festas de cultura popular, como ele abriga a Casa do Patrimônio Material, né? isso é uma conquista mais ou menos recente do casarão, e um trânsito muito grande de pessoas, né? coisa da ordem, acho que em 2019, que foi o último ano de abertura para público, algo como 7 mil pessoas circulando pelo casarão. Oficinas, enfim, oficinas gratuitas, atende Existe uma comunidade né, ao lado, vizinha ao Centro Cultural Casarão, que é a Vila Holândia, que é uma comunidade com uma certa vulnerabilidade social também. Uh, existe um trabalho importante de acolher né, o Centro Cultural Casarão, trazer essas pessoas dessa comunidade para fruírem né, a programação do Centro Cultural, o que é muito difícil e é importante a gente pontuar isso aqui. Por que é difícil? O Centro Cultural Casarão é aberto, é gratuito. Por que é difícil? Por causa de barreiras. São barreiras invisíveis, né? mas são barreiras sociais muito fortes, muito estabelecidas. A pessoa chega, primeiro, ela acha que cultura... O que é cultura? É uma coisa para a classe média para cima, enfim. É, é, então, é, quebrar essa barreira é, é difícil. E aí, você vem... Já existe uma barreira que é muito difícil. Aí vem um projeto de fechamento com cerca do bairro onde fica o casarão, e quem uh, sugere o projeto diz, não, mas vai continuar aberto, é só a pessoa passar, o... dar o RG na portaria, é, sei lá, tirar uma foto, a, a pessoa da segurança vai anotar o um nome. Ou seja, não, não, só tem um... a gente precisa ter noção de que isso é um constrangimento, a gente está criando outras barreiras à cultura, né? barreiras grandes à cultura. Voltando ao histórico, o Centro Cultural Casarão existe há 17 anos, funcionando, na época do então prefeito Toninho, houve uma doação daquela, era uma sede de uma fazenda, ali era uma fazenda, o Arão Geraldo é uma formação de várias fazendas, aquela era uma delas, e devido ao loteamento, como contrapartida ao espaço do Centro Cultural Casarão, foi doado para a cultura, já de início, né? E assim foi até 2011. Em 2011 aconteceu um fato, e é importante pontuar também esse fato, que foi um ataque. Então, o Centro Cultural Casarão, ele vem... De tempos em tempos, ele sofre algum ataque à sua autonomia, à sua função de uso, à sua função social na cidade. Em 2011, houve um ataque muito, muito intenso onde houve, uma, durante a gestão do prefeito de então, uma tentativa de passar a gestão né, do Centro Cultural Casarão para uma iniciativa privada. Enfim, privatizar o Centro Cultural Casarão. Então, eh, as pessoas que são ligadas à cultura, pessoas que entendem né, a importância do espaço, se mobilizaram, conseguiram reverter, e por conta dessa mobilização achou-se por bem, até como salvaguarda daquele espaço, né, criar-se isso que a gente chama hoje do coletivo Casarão. O coletivo Casarão, então, nasceu de uma tentativa de ataque à autonomia do espaço. O coletivo Casarão é formado por artistas e não-artistas, já disse isso, e ele é aberto. Qualquer um que queira ajudar de forma voluntária, que queira contribuir, que entenda essa função primordial do Centro Casarão como espaço público é bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Né? É importante salientar isso, é, porque um dos ataques que a gente tem sofrido, que o, o coletivo Casarão, né, é de que o coletivo Casarão é fechado, que não se abre a conversa, enfim, isso não é verdade. Isso não é verdade. É, a gente tenta ser o máximo, ter o máximo de transparência é, no que as nossas pernas conseguem, porque é tudo trabalho voluntário, a gente mantém o um blog voluntariamente, mantém formas de divulgação da programação, tudo de forma voluntária. Então, desde então, a, a, a, a gestão é feita de forma compartilhada. Existem duas funcionárias né, da Secretaria de Cultura, e, e, e a gestão é, feito, é feita é, coletivamente, a gente se encontra regularmente para traçar uma perspectiva, um planejamento das atividades, né, uma perspectiva de dois, três meses para frente, eventos, oficinas, e uma outra reunião mensal, que é uma reunião de gestão do espaço, onde a gente discute os problemas que precisa fazer ou não. Para a gente ter ideia do que acontece, nem a faxina não é dada pelo poder público. A faxina é paga com dinheiro que o coletivo consegue arrecadar, é, campanhas, chapéu, a gente vira e mexe, escreve projetos para, edit para editais públicos, que, que obviamente que suportem né, espaços públicos, etc. E, e é isso que a gente usa para manter, para pintar, para reformar, é, é, existe essa manutenção primordial do espaço, além da, da própria programação, além da ocupação do espaço, que é muito ocupado, como eu já disse. Desde 2020, o espaço está fechado ao público, mas acontecem ensaios de, de grupos que já, enfim, já trabalhavam juntos, é, a gente está tomando todos os cuidados possíveis, essas reuniões têm sido, têm sido virtuais, então a gente tem sido, assim muito cuidadoso. Né? Uma outra importante, uma uma questão importante, isso é histórico né? e, e, ah, e assim antes de entrar na questão específica né, do bolsão de segurança, dizer que o centro cultural Casarão talvez de forma um pouco, posso estar exagerando, mas um pouco única na cidade é, ele é um, um espaço voltado para a cultura que mistura o rural com o urbano, isso é uma característica do distrito né, de Barão Geraldo, onde ele fica então, é para dizer que é, faz parte... Falando de cultura, e cultura, e cultura é, o, é o nosso modo de estar no mundo, né? muito antes de ser arte, de antes de, muito antes de ser uma expressão da arte, do espaço, do lugar da arte, e dizer que a, a, a, a, a conformação espacial do Centro Cultural Casarão, onde ele está inserido a questão histórica das, das, das construções que fazem parte ali, a questão paisagística, onde ele está inserido com toda a mata em volta, tem um lago maravilhoso, inclusive, que faz parte, sim, do espaço público, faz parte do Centro Cultural Casarão, é da municipalidade, é da, da população de Campinas, tudo isso compõe de forma é, é, unívoca, de forma indissociável do espaço. Eu digo isso porque a partir do momento que você tem, né, de novo, né, um projeto de fechamento, onde a pessoa fala, ah, não vai fechar, é só a pessoa dar o RG, né, falando prefeitura, e ela vai poder entrar, e aí, é... só que a rua principal vai estar dentro do condomínio. Então, você confina o espaço público e você perde a visão do que, que é aquele espaço. Você não vai ter mais o conjunto, a visão do conjunto arquitetônico, a visão do conjunto paisagístico. Isso é... A gente precisa ter a consciência de que isso mata o espaço, de que isso descaracteriza completamente o espaço. Isso é cultura. Né? Ainda mais numa época que a gente está vendo a importância da gente manter, preservar espaços arejados, espaços amplos, abertos, com verde. Né? A pandemia está ensinando isso de forma inequívoca para a gente. Né? Então, é a hora da gente valorizar espaço assim, não da gente restringir espaços assim. Né? É, e aí chegamos, enfim, depois dessa, desse, dessa visão geral né, da história e do que é o espaço, é, a questão específica do Bolsão. Né? Nós fomos surpreendidos, e surpreendidos é bem a minha palavra, é, com abril desse ano, de um, com um projeto de fechamento. É surpreendido, porque o, o, o coletivo Casarão não foi consultado para isso. Né? Então, coisa básica, né? Eu deveria ter uma consulta. Né? E, e aí veio o projeto, e a gente ficou besta de ver o projeto, porque ele é tudo isso, ele restringe sim, né? de forma importante, o acesso ao espaço. Ficamos muito preocupados, fizemos uma mobilização Desde então estamos mobilizados, né, e é uma mobilização que juntou muitas pessoas. O coletivo Casarão, a questão de... Eu vou me falar, vai me falar a memória, mas talvez cinco, seis anos atrás, alguma coisa assim, ele ganhou um prêmio do extinto Ministério da Cultura, de um prêmio de culturas em rede. Foi muito apropriado esse prêmio, assim, porque o, o, o, o Casarão funciona muito à base de redes, né, são artistas e público que tem afinidade, entende a importância do espaço e que formou uma rede Brasil fora. E aí a gente lançou uma campanha, né? Em abril, depois que a gente ficou sabendo dessa dessa dessa ameaça e que ela tava e, e era um projeto que estava sendo encaminhado dentro da prefeitura, a gente ficou sabendo, né? do do, do projeto com o um projeto já tendo dado, sido dada entrada na prefeitura, né, sem discussão prévia. Né. E lançamos uma campanha e em menos de uma semana obtivemos mais de 10 mil assinaturas em favor de, do não fechamento. Né. Isso teve alguma repercussão é, na mídia, enfim, né, mas a, a, as ameaças ainda continuam, as ameaças continuam. E, a questão de poucas semanas atrás, a gente teve mais um ataque a gente ficou bem impressionado assim, porque começaram a fazer as obras de fechamento mesmo, né? começaram a levantar as grades, porque não é só aquele bolsão, o projeto ali não é só aquele bolsão que você põe aquelas manilhas né, fechando as ruas né? o projeto teve um fechamento com grade mesmo né? e, e, e começaram a levantar grades Guarita, Grades, com projeto sem discussão, enfim. E aí, houve uma mobilização, a gente foi lá, um, um agente público falou, olha, isso aqui não tem permissão para continuar assim, pode retirar. Ele, o agente público pediu para retirar. Depois disso, houve uma reunião na Secretaria de Cultura, onde havia, além da própria secretária, o diretor de cultura, uma representante da Secretaria de Planejamento, que ela afirmou que o projeto ainda não pode ser executado, que ele ainda está tramitando. E que, até por conter, e também por conter um espaço, um equipamento público, ele precisa ser discutido com todas as partes envolvidas. E uma, e uma, uma, uma das nossas lutas, né, uma das nossas é, falas que a gente tenta reiterar, é que a cultura precisa se apropriar dessa questão. A cultura precisa tomar a frente na defesa desse espaço. Ela precisa se conscientizar disso. Né? E, então, porque às vezes fica muito no urbanismo, no planejamento. Gente, a, a gente está falando de um espaço, é um espaço enorme, não sei quantos metros quadrados ali, mas de uma de uma cidade carente. Então, a cultura precisa fazer essa defesa, né? todos que, que aliás né que que enfim que tem afinidade com o espaço tem que podem fazer essa, essa defesa né e principalmente o poder a cultura do poder público precisa tomar essa frente né então uh, fazendo assim e, e ameaças uh, muito chatas às vezes né de ataques é, lamentáveis, né, há, há, há poucos dias, é, coisa assim de plantar, plantar, é, de, de tentar disseminar discórdia, plantar é, falsas evidências, né, chegaram a espalhar calcinhas no, no, no fundo do casarão para dizer que ali a, as pessoas fazem festa, que usam drogas, é, é uma loucura, é, é, é beira a raias, é, é, é, é, é Bastante estranho, né, o, o, o nível dos ataques que a, que a gente presencia, tem presenciado, né, então a gente tá nessa defesa, é, a gente tem procurado ajuda, né, de, de, enfim, de advogado, de quem possa fazer uma defesa, né, porque é o que a gente consegue fazer, é divulgar, principalmente, né, a questão, para sensibilizar as pessoas, sensibilizar a população, enfim, e mostrar as incoerências desse processo, né, mostrar as, as falhas desse processo. Né. E, é uma questão, é uma questão a gente sabe que é uma questão interna do bairro, o bairro tem uma associação de proprietários, né, dos, dos proprietários dos terrenos, né, e, e, e a Assembleia, que deliberou pela, pelo, pelo projeto, pela, por fazer o projeto, ela teve 79 votos a favor do projeto, sendo que são 712 lotes. Enfim, eu não sei, como eu disse, essa é uma questão que o, que o Coletivo Casarão ela não, não, não, não entra né, nas questões do, do, do, do bairro em si, né, da associação, mas a gente vê esse número e a gente fala, poxa vida, né, é, acho que isso precisa de mais discussão, né? E dizer também, Adriano, que essa discussão ela toca nessa questão da segurança pública. Né? E a gente acredita que essa questão da segurança pública ela precisa ser bem debatida. Né? O que é estar seguro? Né? Você subir as grades, ali, que segurança é essa? Né? Que segurança é essa de enclausurar? Que segurança é essa que... A gente tem uma frase né, de, uma, de uma colega nossa que é muito interessante, assim, é, você está se sentindo inseguro? Marque encontros. Marque encontros. Ocupe a rua. Isso é uma, isso é uma forma, né? A cultura pode, sim, contribuir muito com isso. Né? É questão da gente se abrir a isso. A gente se abrir a esse poder da cultura. Que, que na verdade, a cultura não foi feita para isso. Né? É, é, a cultura é, é, é quase que como um uma benesse uma, da, da, da cultura que ela dá assim, meio de graça assim, para a gente, né? Porque, é... mas a cultura da paz, ela sim é possível, de ser... existem exemplos importantes, interessantes, né? de onde a cultura chega, onde você ocupa a rua, você traz sim paz, isso é verdade. Então que tal a gente fazer um, uma discussão mais ampla dessa questão do, da segurança, que a gente acha sim muito importante, não vamos menosprezar, não estamos aqui para isso. Não estamos menosprezando essa questão de segurança. Mas vamos fazer uma discussão mais aberta. E aí, por fim, para fechar a minha fala inicial, eu queria mostrar aqui, se vocês me dão licença, o, o projeto, para a gente ter um pouco mais de ideia do que a gente está falando, porque saí um pouco do blá, blá, blá, blá eu, né, nem mostrei foto, nada. Se vocês estiverem vendo minha tela aí, é, esse é o... o uma parte né, do bairro, e aqui está marcado com todas as letras, né isso aqui faz parte do projeto, que essa área aqui que está sinalizada com esses alfinetes vermelhos, ela vai ter esse fechamento com gradil, com grade. Para vocês terem ideia, essa área aqui, onde está escrito acesso ao casarão, essa área toda, em um fundo branco aqui, é o casarão, esse equipamento público aqui, é o casarão. E vai, e vai aqui para trás, que aqui tem um lago bem grande, ele é maior até. Esta rua aqui, Maria Sampaio Reginato, aqui é a Estrada da Roda, né, para quem conhece Barão Geraldo, sai aqui da Estrada da Roda, cruza a Estrada da Roda, para quem está vindo do centro de Barão Geraldo, por exemplo, e entra na rua Maria Sampaio, Maria Ribeiro, Maria Ribeiro, Maria Ribeiro Sampaio Reginato, que é a principal rua hoje de acesso ao Casarão. Essa rua, ó, Gradil, vai estar tá fechada. Então começa daí. Então a pessoa vai ter que andar, o ponto de ônibus é por aqui. né? Então a pessoa vai ter que se deslocar um quilômetro a pé, ponto de ônibus, dá a volta aqui e por aqui ela teria uma, uma guarita para acesso. A pessoa não pode mais entrar com carro aqui. Então, assim, pensar que, como eu disse, o casarão recebe festas de cultura popular, por exemplo. Recebe ônibus com companhias de folhas de reis, ônibus com companhias de congado, que vem de Minas Gerais. É, é, é, mestres e mestras da cultura popular, senhoras e senhores que têm muito ao que dizer, Idosos, idosas, a gente quer realmente fazer as pessoas terem esse constrangimento? De parar aqui e, e andar tudo isso, é isso? E como que as pessoas vão se estiver se chovendo, enfim, não ser é frio, enfim. Mais que isso, né, ah, tá, então tá, então vai fechar essa rua principal, mas vai ter essa rua aberta? Não. Essa outra rua aqui, que eu não sei o nome, a Aracia de Almeida Câmara, também vai estar fechada. Então, eles estão querendo que se ocupe uma parte da área do Centro Cultural Casarão para abrir uma rua, né? é, sei lá como, enfim. E aquela questão que eu disse, de, de a gente perder completamente a perspectiva arquitetônica e paisagística, é isso. A pessoa vai vir aqui, gradil aqui nesse vermelho todo, ela vai perder totalmente o que tem hoje a noção do, do, do espaço, né? do, do, do todo, do, do que é o espaço, né? Outros, enfim, uma série de problemas. Outros problemas, essa rua aqui, que é uma rua sem fim, sem, é, desculpa, sem saída, né? Ela é muito usada para parar carros, as pessoas... É, porque muita, os eventos acontecem aqui no, no barracão, né, que a gente chama de Tulha, né? Então vai estar tá fechado, não vai ter acesso. E outra, existem... A gente sonha com melhorias do espaço e é um espaço que carece de muitas melhorias. Uma delas é uma saída aqui do lado do palco para a entrada de cenário. E a perspectiva mais imediata, imediata é dessa entrada de cenário e saída, né, de cenário, ser aqui por essa rua. Só que aí, uma vez que ela é tomada né, por, pelo bolsão, acabou essa perspectiva. Como é que você vai descarregar as coisas aqui, entrar um caminhão, aqui, é, é, enfim, é, a, a gente lamenta né, que enfim, esse projeto tenha sido colocado dessa forma, né, sem discussão, é, a gente está aberto a conversas aí para ver a melhor forma de, de, de atender todos, aí, mas do jeito que está realmente a gente só espera que isso não vá para frente e seja rediscutido mesmo, né? Então, que acho que falei bastante já na minha fala inicial, e aí fico aberto a questionamentos, a quem queira fazer alguma pergunta, e na medida do possível que eu consiga responder, estou à disposição. Legal. Obrigado, ali. Acho que foi bem elucidativo, deu para ter uma boa noção é, do que está que em jogo ali, né? e um debate que, ainda que o casarão não estivesse... Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, né? Ainda que o casarão não estivesse ali, que a gente não tivesse um, um, um, um, esse bem ali, seria um debate sobre cultura, né? Porque essa ilusão que as pessoas têm de que é, se fecharem em torno de grades e condomínios, e que isso vai resolver contradições que têm muito mais a ver com problemas de natureza... É, social, econômica e cultural, e, e, enfim, de educação, enfim, tema bastante espinhoso para ser tratado, mas que, como eu falei aqui, a gente é solidário e a gente encampa essa luta junto com o coletivo lá do Casarão. Para quem chegou agora na conversa, eu estou aqui com a Le Freire, é, que é membro, do, integrante do, do coletivo lá do, do Centro Cultural Casarão, e ele está vindo expondo aqui para a gente o que está acontecendo lá com essa tentativa de bloqueio e cerceamento do acesso até o centro cultural. É... Nós vamos, então, fazer leitura aqui de comentários e perguntas, se tiver, a Paulinha vai botar na tela aí. E... Neuzinha Guiar, grande Neuzinha, que legal que você está por aqui acompanhando, salve, companheiro, salve, Neuzinha, seja bem-vinda, viu? Muito bom. A Sônia Fardim, Viva a Resistência Cultural, obrigado Sônia, seja bem-vinda também. A Wanda Conte, toda terça-feira está com a gente aqui, boas noites, assistindo, toda a força socialista e continuidade na luta, solidariedade. Obrigado Wanda Conte, pela participação aqui. É isso, Paulinha? Deixa eu ver se ela escreveu algo aqui. É isso. Então, tá bom. É, eu queria. Eu fiquei preocupado aqui sobre é, o que, que a gente pode fazer, né? Eu, atualmente, eu, eu atuo, sou membro do Conselho de Cultura, junto com mais uma série de companheiros e, e companheiras, e eu me lembro muito bem desse dia, Alê, que você citou, é, do, da tentativa de colocar lá grades e. e chegaram a começar, né, e, e depois tiveram que retirar. E eu me, me recordo bem desse dia, né, eu acordei, já tinha mensagens falando a respeito, e eu lembro que algumas pessoas do Conselho atuaram bastante no, no, na ajuda lá, na, na, na mobilização, para tentar impedir aquele absurdo, né, enfim. E, então, esse é um debate que, que foi feito também no, no Conselho de Cultura, né, e eu fiquei pensando bastante durante a sua fala sobre como, é, o que a gente pode fazer para lidar com, com, essa, com esse desafio, né? Porque nós estamos falando do outro lado, a minha impressão é que do outro lado tem é, a interesses privados, né? E, e aparentemente até a especulação imobiliária, né? Que é um debate é, muito delicado de ser feito e que está... É, no centro de, de, de, de polêmicas em torno de outros equipamentos da cultura na cidade de Campinas também, né? Eu queria aproveitar aqui, que a gente está nessa conversa, que tem gente da cultura acompanhando, amanhã tem uma assembleia é, que está sendo chamada pelo CONCULT, que não é o Conselho de Cultura, é a representação popular no Conselho de Cultura, então são os conselheiros e conselheiras que foram eleitos pela sociedade civil, através de câmaras territoriais ou câmaras setoriais, e, e também alguns servidores públicos eleitos pelos seus pares, né? Então, esses conselheiros, isso que a gente chama de concult, essa representação popular, está chamando uma Assembleia da Cultura para Amanhã, onde a gente vai discutir uma série de temas da cultura na cidade, né? um espaço é, para que o conselho, que é um órgão de representação, né? Então, para que o Conselho ouça seus representados na cidade e para fazer essa interface com o poder público, com o governo instalado na cidade atualmente. Né? É importante dar esse, esse informe aqui, está todo mundo convidado. Depois eu vou botar aqui na, na caixinha de comentários é, esse, esse chamamento para que todos possam acompanhar. Se tiver alguém do Conselho aí acompanhando, pode inclusive já, já adiantar isso. E, mas eu fico pensando no seguinte, o que, que a gente pode fazer, Ale, é, para tentar viabilizar o acesso a, a esse bem público, um acesso democrático e, e, e, e restrito a esse bem público, que é de todos nós na cidade, e um ataque contra o Centro Cultural Casarão é um ataque contra a cultura de um modo geral. Por mais que eu more distante do do Centro Cultural Casarão, é, mas eu me sinto também ofendido com esse ataque. Né? E, então, eu queria que você falasse um pouco sobre é, o que a gente pode fazer, é, o que, que vocês estão planejando e como a gente pode encampar essa luta junto com vocês daqui para frente para garantir esse acesso, né? que ele não seja restrito. É, a Bruna Lopes está dizendo aqui, cheguei só agora, infelizmente, mas queria saber o que podemos fazer? Boa pergunta, vai de encontro também com, com o que eu falei aqui. Obrigado, Bruna. A Neuzinha Guiar está dizendo aqui, ó, bem lembrado, Adriano, a proposta aprovada no Conselho de Representantes do Território, no Território, partiu das nossas experiências no Território, e foi muito importante a participação nesse momento. Comentário da Neuzinha, que também está engajada nessa luta lá no Centro Cultural Casarão. Então, vamos lá, Alê, conforme o pessoal for botando mais perguntas, aí a gente volta a ler se, se aparecer mais, mas é, queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa pergunta que a Bruna reforçou e, e, e que eu fiz também. Não, é uma pergunta importante, é, é a pergunta da vez, né? É, só um comentário que a Neuzinho está falando aí, né, dessa conformação nova do conselho, para quem não sabe, né, o conselho de cultura, mudou inclusive de nome, né? agora é Conselho Municipal de Políticas Culturais. né? E por uma luta da sociedade civil muito aguerrida, de anos aí a fio, Campinas hoje tem um conselho bastante mais representativo, então é muito bem lembrado essa Assembleia de Amanhã, Adriano, muito importante, porque a gente está inaugurando este ano, né? depois de muita luta, esse novo formato do conselho e o conselho está mais uh, capilarizado na cidade. Formaram-se câmeras territoriais, é disso que a Neuzinha está falando. Né? E, e, e a experiência do coletivo acabou contribuindo, do coletivo Casarão, como outros também. Né? Existem outras uh, lutas muito importantes, cidade afora, né? de coletivos para a cultura também, que acabaram uh, contribuindo na conformação dessas câmeras territoriais. Né? Então, enfim... Eh... Então, a, a participação, então, o que fazer? A, a, a, o engajamento do conselho é fundamental, fundamental. É, ainda mais tendo um conselho mais representativo. É, eu acho que a divulgação da questão é muito importante. É, a, a cidade é, precisa, precisa se apropriar dos seus espaços públicos de uma forma geral. E considerar que o casarão é sim nos espaços dele. Olha, já, assim, houve eventos, houve porque, estou falando passado porque até 2020, né, Antes disso, depois disso teve a pandemia, fechou para público. Mas é, coisas bastante interessantes acontecem ali, né? Então, a gente faz uma luta para que as, as pessoas se apropriem cada vez mais e, e frequentem. E quem quiser contribuir, que contribua. Então, assim, a divulgação da causa. É, eu acho que hoje é a, maior, é a maior arma que a gente tem. É, pra, justamente porque a gente precisa, precisa assim, a gente é, quer sensibilizar as pessoas para a importância da cultura e para a importância desse espaço. Né? Então, essa é uma coisa importante. É, a gente tem incentivado também quem queira fazer, isso é um movimento que... Uh, se tiver corpo, ele pode ser muito interessante. Quem queira, inclusive, ir lá, é um espaço, como eu disse, aberto, arejado, então dá para ter todas as precauções com relação à pandemia, estando lá, e, e, e, e, e, e estar lá e divulgar esse espaço, fazer, sei lá, fazer um vídeo curto, olha, estou aqui, o espaço é esse, mostrar o espaço, isso acontece, acontece coisa aqui dentro. Isso é uma coisa que, que a gente eh, tem incentivado, algumas iniciativas estão acontecendo, nesse sentido, um coletivo de músicos, por exemplo, da Sinfônica, junto com uma cantora aqui de Campinas, se juntaram, fizeram uma gravação linda lá, com, especificamente para se engajar na campanha, isso, isso é importante, né, da gente dizer, olha, a gente quer, nós artistas também, queremos que o espaço continue aberto, né. E público dizer, nós queremos um casarão aberto, né? Que continue aberto e que melhore. A gente, a gente não quer parar no tempo, a gente quer avançar, né? A gente sabe que tem vários problemas, né? mas a gente não quer fechar. Então, isso é importante, essa questão da, da divulgação. Porque tem, tem, tem todo um lado jurídico aí que, enfim, está muito na na mão do poder público, né, de dar conta disso, de, de mostrar que o processo ele precisa ser mais discutido, pelo menos, né, pelo menos. Então, uh, só que é, é, é isso, a, a questão é política nesse sentido de que a gente está numa, numa, numa questão sensível de mostrar a importância do espaço. Então, o poder público ele vai ser muito movido, a, sensibilizado por conta dessa mobilização. A gente acredita muito nisso, né? E das pessoas mostrarem essa importância. Isso está acontecendo de uma, de uma forma, mas isso não tem sido suficientemente forte. Então, a, a gente está carecendo mesmo de pessoas que se engajem mais, que divulguem mais o espaço. Olha, estive lá, é, vê um evento, se tiver uma foto guardada um vídeo curto, que a gente sabe que as pessoas vão lá, filma olha, isso aqui eu gostei, fui assistir, sei lá, um espetáculo de circo, um espetáculo... Gostei muito, o espaço é legal, é necessário, é bonito, posta na rede, procura... É o que a gente consegue muito fazer nesse isolamento, né? Então, de uma única palavra, eu acho que divulgar a questão, a importância do espaço, é, é, acima de tudo, a coisa mais importante que eu acho que a gente precisa. Legal, muito bom. Comecei a falar aqui com o microfone desligado. Paulinha, tem mais alguém se manifestando aí? Ah, vamos lá. A Bruna Lopes. Escreveu aqui, Mobiliza a Cultura, Primeira Assembleia. Ah, obrigado, Bruna. Esse exatamente isso que eu falei que ia postar, né? Mobiliza a Cultura, Primeira Assembleia da Cultura de Campinas, quarta-feira, que é amanhã, dia 4 de agosto, às 19 horas. Como participar? Aí tá aí toda a explicação, né? O canal do Concult no YouTube, que tá aí o endereço. Você clica nele, abre lá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal do Concult. Quando, o que, quando a gente fala Concult, não é o Conselho de Política Cultural, tá? Concult é a representação popular dentro do Conselho de Política Cultural. Porque o Conselho tem o governo, são os indicados pelo governo, e tem a representação popular, né? Então, com, quando a gente fala Concult, nós estamos falando dessa representação popular. E o canal do Concult é o canal dessa representação que está aí no YouTube, é, dá para fazer pergunta, comentário, que eu estou vendo aqui, e vai ter uma sala virtual também, quem quiser fazer inscrição e participar da sala, a sala tem um limite de participantes, mas as primeiras 100 pessoas que solicitarem inscrição poderão participar diretamente dentro da sala, tá? É a primeira vez que a gente faz uma assembleia do, do novo Conselho de, de Política Cultural, como o Alê muito bem aqui falou, é um processo bastante rico, e depois vocês podem pegar aí o comentário, essa postagem que a Bruna deixou aí nos comentários, com as informações todas, porque o texto é grande, não dá para ler tudo aqui, mas fiquem à vontade aí para pegar, tá bom? É, depois, é, esse vídeo aqui, ele fica disponível na nossa fanpage no, no Facebook, e ele vai, ele fica também, ele foi é, transmitido também no Socializando Saberes, mas ele vai também para um canal do YouTube, do Centro Cultural Esperança Vermelha. Então, quem quiser assistir entre hoje e amanhã, até o horário da Assembleia, dá para assistir lá. E a gente vai deixar lá também esse texto que a Bruna, muito obrigado, Bruna, deixou para a gente, para que a gente possa se informar direitinho e fazer chegar essa informação ao maior número de pessoas possível. Né? É isso. Momento difícil para a cultura, né? de, de, o isolamento social tem um impacto muito danoso e que dificulta é, e nos impede de fazer aquilo que é a essência da nossa atividade, vamos dizer assim, né? Que é o relacionamento é, com as pessoas, é, é, o, é o toque, né? E é o calor humano, e, enfim. Mas a gente continua tentando existir, seja virtualmente, é, enfim, da, da maneira que é possível, e, e inclusive estando engajados nas nossas lutas, tá? Com certeza amanhã, uma das pautas é, primordiais da nossa conversa de amanhã é a situação do, do Centro Cultural Casarão, tá? É, não tem mais comentários, a Paulinha está dizendo aqui, eu acho que é isso, a gente já está chegando perto do nosso teto aqui, Ale. e... mas, nossa, deu super conta do recado de explicar o que está que acontecendo, de informar as pessoas que, que possam se engajar, tem uma petição, né, Ale? eu acho que eu vou depois também buscar o link, o link da petição para botar aqui também, a petição que é, atraiu muitas assinaturas, né? E, enfim, e a gente vai mantendo todo mundo informado. Em, em algumas rodas do passado, aí a gente deu um breve informe sobre a situação do, do casarão, o tema era outro, mas a gente sempre vai dando informes. Então, Ale, fique sempre à vontade para mandar informação para a gente, quando quiser divulgar algo, tiver alguma chamada, para alguma atividade, alguma mobilização, fique à vontade que esse canal aqui está é, à disposição para construir essa luta. Tá? E acho que é isso, você pode fazer suas considerações finais e, e, e se despedir também, mas desde já eu te agradeço pela sua presença aqui, por você dedicado esse tempo para estar com a gente aqui. Ah, eu que agradeço, Adriano, esse espaço é, importante e tão bacana aqui do Centro Cultural Esperança Vermelha, e agradeço a divulgação. Estou aqui falando em nome de um coletivo, né, enfim, que tem uma, uma história de luta na cidade de Campinas, como outros coletivos né, importantes também na cidade. E, e eu espero sinceramente, mas muito sinceramente, e, e eu espero no sentido que eu tenho uma esperança realmente que isso aconteça que, que este ataque ao Centro Cultural Casano ele se reverta num bom sentido, numa questão de maior conscientização da população de Campinas, de um maior olhar, de um olhar mais cuidadoso para os seus espaços culturais. Né? E que a gente, a gente tem espaços culturais valiosos, são muito poucos, mas muito carentes de ações, enfim, de manutenção, de, de uma série de coisas. Então, eu, eu, eu tenho muita esperança de que esse movimento ele cresça e ele vá parar numa pauta de discussão, sei lá, do legislativo, dentro de outras secretarias, dentro da Secretaria de Cultura, que as Casas de Cultura elas ganhem, é, entrem na pauta de discussão assim de uma forma mais incisiva na cidade de Campinas. Porque é a Casa de Cultura que promove, por excelência, a descentralização da cultura na cidade de Campinas. Esse é o modelo que a cidade escolheu. Então, vamos valorizar, vamos olhar para essa importância. Né? Então, eu espero muito que haja bom senso, que o bom senso prevaleça e que essa questão se resolva, né? que haja consciência da importância de manter o espaço do Centro Cultural Casarão aberto, aberto e acessível, com tudo que isso representa. E, e, e, e que a gente incorpore o que a cultura pode trazer de bom para a gente, né, a gente está vendo, a cultura tem essa questão, né, no isolamento muita gente recorreu à cultura, né, como uma forma de, de, de, de melhorar a sua saúde, né, de uma forma geral. A cultura não foi feita para isso, mas é uma coisa que a cultura promove também, sim. Então, assim, é... a própria estado em que a gente está tem mostrado essa importância da cultura, né. E é isso, estamos aí, muito obrigado mais uma vez pelo espaço e até uma próxima. Legal. Com certeza, a cultura, se não fosse a cultura, eu acho que a gente não, não teria mantido a sanidade, né? E, e a cultura tem um papel também na, nessa retomada que a gente quer ver a partir de agora. Eu estava conversando com a Lê um pouco antes da gente começar a abrir a live, que eu espero encontrá-lo novamente no carnaval do ano que vem, né? Então. É, a gente sabe que é difícil, mas eu quero me manter, eu quero manter alguma esperança de, de que isso vai ser possível, né? E vamos lutar para isso. Por isso que a gente vai para a Ato exigindo vacina Sim. e cobrando medidas da, por parte do governo. Né? Então que a, a cultura vai ter um papel nessa retomada e com certeza a gente vai, vai organizar isso e vai sair dessa. Então, é isso. Obrigado, Alê, mais uma vez, pela sua presença. Obrigado a todos e a todas que estão acompanhando essa live, muito importante, e que fica disponível. Vocês podem continuar compartilhando para que ela chegue ao maior número de pessoas. E amanhã a gente se vê e se encontra novamente, todos nós, na Assembleia da, da Cultura, que o Concult está puxando para amanhã. Tá bom? É isso. Valeu, gente. Até terça-feira, 19 horas da semana que vem. Abração para todo mundo.